Vai embora Não quero mais o teu beijo gelado Esse amor tão estressado É mecânico e tem hora Vai embora Não quero amor por obrigação Um robô sem emoção E abraço sem demora Nunca encontrei não um amiga e nenhum ombro para chorar. Juntos somos sofredores, já é hora de parar. Vá viver a sua vida, vou tentar me levantar. Não quero um amor que perde. Outro dormindo em minha cama Vá bater as suas asas E resolva o seu drama Mas agora eu te peço Vai embora Vai embora Não quero mais o teu beijo gelado Esse amor tão estressado É mecânico e tem hora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 sofredores, já é hora de parar, vai viver a sua vida, vou tentar me levantar, não quero um amor que tem sem outro, dormindo em minha cama, vá bater as suas asas, e resolva o seu drama, mas agora eu te peço, vá.